Fala galera, aqui é o Mundo E hoje, como sempre, trazer um jogo Olha, vamos jogar um jogo de E hoje, eu Pegamos aqui, ó, uma chave Uma chave Vamos lá, vamos lá Vamos lá, galera. Ó, aqui vai ter chave, com certeza. Vai certeza aí circuito. isso. Ah, isso. isso. Vou abrir a porta. 4. Porta 4 até a 60 vai demorar muito. Galera, é, sei um pouco aqui. Aqui, mas a gente de tá novo aqui. Só quando a gente passa na próxima coisa, galera, vai ter um fixo. O fixador é o que eu vou morar aqui. Mas quando eu vou fazer um fixo, ele só não some igual o Ele pega e Nouparado, Aí Eu vou andar. Então, galera, vamos lá. Galera, eu, tô, eu deixei lá ativado. Comentário, então comentem aí qual jogo o próximo jogo é que eu posso jogar. Comentem aí. Tá aí embaixo os comentários. Ativado <risos> galera, que susto! Não esperava com psiu, não esperava o psiu. Eu não esperava Por isso. Ó, aqui aqui tem psiu. 12. Ah não, ah não Não vou, não, agora eu tenho que pegar a chave Sem saber onde está o que se Sem saber aonde está o que se Eu tenho que estar olhando a todo lado A uma pessoa que já Rapaz, tem esse pedaço aqui, né A dá não. Agora precisa de um item. Piscou, galera. Piscou vai aparecer o rush? E não aí. Beleza, então fazendo nada Ó, aqui nada. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá então, galera. Então, a gente vai pro é, próximo. Como é que aí, o próximo jogo aqui no chat? Que eu já falei, né? Vamos lá Ó, como é que você falou aqui? só para colocar aqui e desse aqui de novo. Aí depois nós vamos aqui. Vou passar a foto 50 para mim. o último mostro que aparece aqui no é próximo é o Figure. É o Figure da figura que aparece. É a figura lá, galera. Deixa o like, deixa o seu like. O que é isso? Botando ter um cara ali. Então já dá pra saber. É aqui Ou é pra trás, qualquer lugar Pra não me não apareceu ele não vem. A gente vai descer esse montão De escada, ah, não Galera tem aí, pronto Porta, a ah, gente deu tá uma porta assim, galera pode entrar Pode entrar, tá precisando de uma atividade Aí a gente entra aqui tem vezes que parece que eu sei isso é errado. Vocês Caraca! Galera, eu nem esperava que o rush ia passar de novo. Meu céu, já passou muito porco. Vamos lá. Vamos 24. Porta 25 E piscou, piscou, piscou, piscou, piscou piscou. Vai, Rush, passa logo Existe da mão, né? Caramba Hoje não apareceu? Eu tava morrendo de novo Ah, é. Pode ter piscado, pode ter piscado E a gente não sabe Ó, ah. oh, deixa eu mostrar aqui Só ele vai isso que e E, aqui lá, então uma galera do céu, vocês não acreditam A coisa, a coisa é meio raro encontrar aquela vela do hum, céu é difícil ficar, É raro um pouquinho. raro. Tabela. Tá Vou passar isso aqui. Ah, é, quebra tá... Tá, deu, A, deu, deu, o cabelo. Cadê aqui? Andamos, andamos. Lago. Opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa. Ah, tá, não tá aqui. Caraca, uma chave do jogo deu mortal na né, mão. Aqui do jogo. Você não tá aqui O que que tá aqui Galera, velho Como que eu não me vejo ela Eu meu Deus do céu Tá Vamos pegar a vela Ixi Eu não sei, aí, não piscou não Porque não tem nenhum armário Vamos lá Onde é 29 Opa, não vou pegar essa velas não Essa vela é bom aqui, colega pra... Olha, olha. Ficou azul galera Ficou azul Aparece um pouco É isso Caraca. Acho que eu tô morrendo pro olho Esse Esse Esse, esse rush é bem lento aí. isso galera A gente tem que ficar esperando O rush passar Fica, Ficar esperando o rush passar por aí. Vou dar um barulho rapidão Assim que eu mandei pro olho Pode ver Tem que calcular, é 33 33 3 33 34 34 é o 5, galera E a gente consegue passar O Ai, um... chegou a hora galera a gente vai passar do 5 menos de 8 minutos 8 minutos a gente passa do o foi pego pelo Não então pra tá tá então foi isso o vídeo não esquece de deixar o like hein muito hum, de hoje então se inscreve no canal ativa a notificação para todo mundo Para receber os vídeos todos os dias então tchau fui valeu um até o final.